Bem, próxima partida já? Bora! Bora! bora. Ui, eu fui impostor, eu perdi! Hã? Eu fui impostor, eu perdi! <risos> eu já perdi com o impostor, então já. Já, te, já é, tive, é, tive a experiência! Tempo, com bastante iniciativa força de vontade! Principalmente produtivo! Vem, bora lá! <risos> <risos> Vamos lá! Vamos me botar Cara, aqui. Uma das pessoas que eu conheço mais gosta assim impostor o Setzer. Sim. <risos> ah, mano. Lá vai. Eu tenho aqui. O que é esse? Eu nem sei. Ah não. Tá. Ah. Nossa, essa foi rápida. Eu achei que ia ser igual a outra. É um inferno. Aqui não tá certo. Qualquer, é, qualquer, é, qual é? C. Sei lá, vai, como é que é isso? A1. Tá, peraí. Não, A1. é 4 Deixa eu não entendi. Ah, entendi. Ah, então B4. Ah, obrigado. Oh. Ah. Meu Deus, eu tô lerdo com uma porta para mim. Dos. Pronto. Ok, terminei. Falta uma? Ah, ok. Falta cinco. Tá, e a outra é na. lá no início. Vai ah, lá, vai esse lugar do inferno. Vai, vai, vai, terminem! Hum. Onde eu vou, velho? Não sei. Onde é que é a câmera dessa? Ah não, é lá, né? Pera aí. Pera aí eu lá no... eu achei que dava pra fechar ali, não também. Tá aqui um médico. Nem, a câmera pra onde? certeza é. é. te... que, é que ela tem Ai, graças a Deus. Era tu mesmo, Eu falei, mesmo. caraca, eu não você não tá matando ninguém. ninguém, não? O que que tá acontecendo? Ela me Cara, matou, ninguém viu corpo. o corpo. pior, pior é que mulher. ela tava parada agora no final do lugar e eu entrei e era o lugar da minha última que Eu, putz, ela vai me matar, eu não vou conseguir. O pinguim, diminui o kill-down entre as mortes, que agora, como a gente tá em seis, é, 40 e tantos segundos é muita coisa. É verdade, peraí. peraí. Quando o pinguim diminui, eu vou fazer o merchan da Brasil Free Fest. Pode fazer, fica à vontade. A minha canetinha da Brasil Free Fest, mas não quer focar. Eu não Opa. quer focar. Vou colocar o sorvete dentro da geladeira, calma aí. <risos> ah, você comprou sorvete. Ah. Canetinha da Brasil Full Fest. Gostei. Acho que na próxima eu vou colocar mais task também. Uhum. Vamos nessa. Tá. Normal. A vida é tranquila. Eu vou pra lá primeiro. Quero me livrar dessa bodega. Maldita task, tá lembrando? Desque maldita! Ok, eu já sei como. Oxi. Ah tá, porque a pata tá usando. Yep. Aqui meu Popó. Viator, né? Gente, Gente, eu nem vi também não sei né? onde estava. É Olha, estava tava no que quest de regar as flores. Eu não estou conseguindo regar. Eu clico Olha. Ah, tá. Desculpa. Tava no reator. Subiu eu e o pinguim. A parte se desceu. Fiz o fiozinho. O pinguim, acho que também fez. Que ele foi pro mesmo uh -huh. canto que eu. Exatamente. Aí não Exatamente. nada, vou pro reator que tem um quest no reator. Tá lá o corpo estirado. Quem desceu de lá foi a parte Só se o impostor estava com ela e ventou. Pode hum. ser que o impostor ventou em algum momento, eu já tava lá e eu não vi. Eu tava procurando, eu fui na sala de administração pra terminar uma testa e tô procurando o locker room. -um. Eu tava lá em embaixo, eu... perto da cafeteria. Eu tô desconfiado da taxa, só isso que eu vejo. Eu o que praticamente disse tudo o que aconteceu. Verdade, não vão tirar o impostor do jogo. Todo mundo. Todo mundo. Eu vou poder terminar minha teste. Foi unânime! Foi unânime. Foi explodir. Tá, desculpa, eu gosto de você, viu? Onde é o Locker room? É aquele armáriozinho do lado da cafeteria. Ah, agora resolveu perto pôr. Blocker 1 é o.. é o. É embaixo do corredor do.. Des descontaminação. Ah, agora, agora eu já estou mais adaptado a uma. A embaixo do corredor de descontaminação? É, tem uns, uns armáriozinhos ali. Enfim. É o cake, guys? Chat, será que é o Cake? É, agora terminei todos os meus tasks. guys ah, eu tô achando que é o Cake. Hum, eu vou morrer. Eu tô preparado Não, né? ele passou pelo sensor. Hum, Tá. Hum, eu acima. Eu, eu acima. Tá Galera, <risos> eu que acionei, foi? eu acionei, porque eu tô achando muito estranho. Eu tô achando muito estranho a nossa última conversa. Hum. E a parte se foi. Eu morri. Aí <risos> é, você morreu. E eu tô achando que é o cake. Pode voltar. <risos> eu tô achando que é o cake. Confia. Eu tô acreditando que foi mais Porque bem, mas ele, Apesar de, do que ele ter narrado eu tá queria. certo, ele foi a única pessoa que tava comigo por perto. Por isso que eu. Tô, mas eu tô podia ter achando te matado, que é alguém. Cabeçudo. Só isso. Eu podia ter te matado porque a gente tava sozinho lá em cima. Confia, confia Sim, mas você podia ter matado outra pessoa e eu acabei ficando ali. Mas nem entende. Mas vamos ver. Estou comendo uma passada. Voltei em mim mesmo, ah. Tati. Eu tô ouvindo o barulho. O que você tá comendo, né? safadinha? Uhum. Eu tô. Nossa, então que... Toma, gostou, pagou a língua agora Oi, Paty, tudo tá bom? Tá Oi, bom. Vamos, vamos brincar Vamos brincar dos fantasmas não se divertem? Vamos Eu só preciso terminar minhas tasks Eu já terminei já. Não sei Eu não Eu não porque ficam apertando a porra do botão Ou me matam, tem... ou me, me expulsam Aí eu não consigo terminar Termina a task, termina a a task Terminei tesc. minhas tasks O que falta Boa, galera Era o Tyroff Falta ah, ah, um não. Nossa, nossa. nossa. nossa de ela de ficou novo. calada gente. Nossa, nossa, nossa Eu achei sacanagem Essa foi tensa. duas vezes Eu não sei jogar de impostora tá Não sei jogar de impostora eu Ganhei, é isso <risos> Eu fiquei esperando dar o tempo De matar alguém, eu ia matar alguém Então nossa, hum. nenhuma partida, partida cai de impostor, meu Deus. É não, a única que eu ganhei, eu perdi, né? Eu não gosto de cair de impostor. É muita pressão, eu fico nervosa. eu fico nervosa. Ai, ah, olha. mas você é uma ah, ótima impostora, eu, outro, eu sou Nilda. <risos> Ela ganhou e reclamou. É, eu vou colocar não, eu mais coisa. Eu eu tô escondido aqui. A e quem pode O Abobildo. Abobildo. Colocar. Isso é um Abobildo. Coloquei mais uma tesca Eu pra todo mundo. Nossa, você é muito. Você é. Você é um empresário? Por que ele é, que é empresário? Pinguim... Ele colocou mais uma tarefa pra todo mundo. Ah, <risos> entendi, entendi, entendi. Meu coordenador, meu coordenador. É, é, é, é peraí, peraí. Eu só quero mudar meu chapeuzinho. Colocar o quê?